Estamos aqui com o Rodrigo, da página Por Baixo dos Planos. Rodrigo, o que, é que você está achando desse GP? Cara, está sensacional. É, cada ano a Wizards melhora de uma forma gigantesca. Eu fico muito feliz que o Magic Nacional esteja crescendo tanto. Sim, tem muito lojista bacana e tem também dealers, né, tipo individuais, tem galera que tá passando umas coisas boas a um preço mais reduzido. Preço você mais já reduzido. conseguiu achar alguma coisa que, que você queria? Já, eu comprei um Duel Deck, esse novo de Nistrad, é Blance vs Cursed, baratinho, 80 reais com o Geisha of SunTrust, já consegui, vou, peguei um jace também, 10 reais. então, você na hora de comprar médica e você tem que vir pra cá. E vamos falar um pouco de coleções. A gente vai falar um pouquinho sobre sombras em Innistrad. Uh, e a próxima coleção que está vindo também, que é a Loarkana. O que você acha desse bloco? Como é que você acha que ele está assim, em questão de possibilidades para uh, outros formatos fora do standard, como ele está para limitado, por exemplo, o que, que você está achando, no overall? Olha, é, no geral de estrade ele veio com uma grande possibilidade de montagem de decks, é, Agora com Delírio, voltou, Loucura, que é uma coisa que eu sempre gostei desde o t Começou a ficar me zoando por eu gostar do t mas o t é. Ele tem um flavor do... bacana, o problema Sim. é que ele não tem o deck certo pra ele ainda. Ainda, ainda. É, isso é uma coisa que eu sempre quis ver. A Wizards trazer um novo t fazer um negócio legal. Mas é, em Shadows Over Strat, a história. Existem pistas, isso eu acho que, no meu caso, que gosta das histórias, puxou realmente o um interesse, querer pegar cada carta e analisar as ilustrações. E no, no metagame, no jogo, eu jogo Legacy, é o um formato que eu mais jogo, mas eu jogando o, o pré-release, eu vi inúmeras possibilidades. Ó, ótimas cartas lendárias que vão jogar, como fácil um Commander, fácil no T2, é, agora em o Arcana, que, com os spoilers que estão saindo, saiu um novo Donate, então Pacto Maligno também vai ser uma carta que vai explodir de preço, então tá sensacional, o Wizard está de parabéns, ah, o flavor das cartas estão sensacionais, fazer a gente procurar pistas, é, essa é a interação que a gente quer, a interação com o público. E essa, e essa nova Tami, o que, que você achou dela? Cara, não gostei. Ela tem várias habilidades boas, o ultimate dela é explosivo, é sensacional Mas eu achei meio sem sentido a combinação de cores Ela ser assim, é uma carta que era totalmente azul, agora passar a ser uma carta verde, branca e azul É um custo muito alto e... Como a gente estava comentando antes aqui em off, a gente, eu pelo menos acho pessoalmente que foi por causa do Jace, Porque como ele está no mesmo bloco, ter dois Planeswalkers monoblue seria... Talvez um pouco sem sentido, mas três cores, essa é a parte complicada. Você acha que dificulta bastante, então, a gente poder utilizar essa Plane em jogo? Sim, porque quanto maior a quantidade de cores em um deck ou em uma carta, limita você a pegar outras possibilidades. Você vai ter que tirar uma para colocar outra. Se ela fosse, tipo, azul e preto, como a gente estava conversando, ou azul e branco, tudo bem dá pra equilibrar um Azorius ou alguma coisa, mas três cores, eu acredito que vai ficar muito difícil de poder equilibrar. Vai, vai ser uma coisa que vai, vai ficar pesada, mas vamos ver, vamos ver de acordo com a história que está acontecendo e é como eu costumo falar na minha página, falar com o pessoal, até com a minha noiva, Jace é Deus no Magic, que ele é onipresente. Ele tá em todas as coleções, tá vendo? ah, saiu um spoiler, você viu? É o Jace. <risos> é, o está é em todas, mas... Agora falando do evento, você planeja jogar algum side evento? Não, hoje eu não planejo jogar nenhum. Né? Eu tô com um, um duel deck é, na, na bolsa que eu pretendo abrir com alguém só pra jogar e conhecer o deck. Mas só fã, no caso? Sou fã mesmo, tô com meu deck Legacy. Mas eu não vou participar de nenhum evento, infelizmente esse ano não vai dar. Mas eu vou parar o pessoal aí, fazer umas jogatinas aí, sentar no chão, pegar puxar uma mesa pro lado. E vamos que vamos. E vamos nos divertir, né? Porque é para isso que o é Grêmio serve. Rodrigo, muito obrigado pela Você, entrevista. Cara. Fiquem atentos a mais conteúdo no canal Biblioteca de Alexandria e a Forja.